E a Andressa, eu tenho um carinho, uma paixão por ela, porque se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje. Lá no início do nosso relacionamento, tem 18 anos, ela foi a pessoa que me sustentava, ela que comprava roupa pra mim, ela que investia no meu sonho. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, e naquela época eu ia para outros estados morar com meu pai, e eu não tinha dinheiro. E ela mandava dinheiro pra mim, ela cuidava de mim, ela mobiliou o meu quarto. Então, uma pessoa que teve um carinho muito grande, sempre mostrou um amor e ela, quando eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, para começar com o coaching, no início ela me apoiou demais. Ela foi vender bolsa de porta em porta para poder ajudar no salário do mês, porque eu não tinha mais salário, e ela ia comprar bolsa em São Paulo, depois ia bater de porta em porta, vendeu maquiagem, vendeu várias coisas para nos ajudar. E ela sempre esteve do meu lado, me apoiando. E ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica e uma sabedoria incrível. Ela também é especialista em casais. Ela estuda junto comigo. A gente faz muitos cursos de casais juntos. E eu tenho a alegria de ter ela do meu lado. E eu queria que você contasse aquela história daquela vizinha. Lembra quando a gente começou? Tava no começo ainda. A gente morava numa casa. Tinha uma vizinha desesperada. Ela ia vender roupa a vizinha. E a vizinha, porque naquele momento, a gente estava estudando coaching, mas não tinha engrenado na carreira ainda. Só que ela já sabia das ferramentas, ela já vinha aplicando coaching. E naquele momento, a vizinha chorando, chorando por causa do relacionamento. E o que, que você fez? Conta pra gente o que, que você fez com aquela moça. Ah, ela começou a reclamar do marido, só do marido. E aí eu dei uma folha sulfite pra ela e pedi para ela colocar naquela folha o marido dos sonhos. Fazer de conta que o marido dela fosse bonito como Brad Pitt, romântico como Dom Juan, e que acima de tudo ele tivesse o caráter de Cristo. E eu perguntei para ela o que ela faria por esse marido. E ela começou a listar. E uma das coisas que ela listou foi que ela ia comprar calcinha nova, pijama novo, fazer uma torta de limão, comprar cueca nova para ele. E começou a falar tudo o que ela faria. E depois disso eu virei a folha e falei que ela tinha uma semana pra fazer aquilo com o marido dela. E qual foi a reação dela? Ela surtou e quase me bateu. Porque ela queria fazer aquilo pra aquele cara, mas pro marido não. não. Ela achava que o marido não merecia. Não merecia, que ele era um cavalo, porque ele não tomava banho, porque ele queria ter relação sexual com ela sem banho. E aí eu falei que não, que a responsabilidade era dela. Que se a partir do momento que ela mudasse, com certeza o relacionamento mudaria. E ela topou fazer? Quase me bateu, mas topou. <risos> Porque não tinha outra, outra escolha, ou fazia não. ou o casamento acabava. Acabava e ela tinha dois filhos pequenos. E ela, ela colocou também de levar café na cama pra ele, o que mais? Você colocou lembra? Colocou, levar café na cama, ela falou que faria uma torta de limão, que há sete anos ela não fazia mais. E ela falou pra aquele marido, <risos> pra aquela pessoa... Pra aquele marido pessoa, desenhado. Pra aquele, ela ia melhorar o sexo também ou não? Eu perguntei, e como que você faria sexo com esse marido? Ela todo dia, quantas vezes ele quisesse? Ela só me procurar? Olhou, eu já dou? <risos> foi assim. E aí ela colocou em prática. E como é que foi depois? Você foi falar com ela depois de quanto tempo? Depois de uma semana ela veio pra falar comigo de novo. E eu perguntei como é que tava sendo, se, tinha, se teve melhoras tal. E ela começou a chorar muito e falou pra mim que tava apaixonada por aquele homem. Uma semana depois. Uma semana. Uma semana depois, fazendo pelo outro, ao invés de cobrar que o outro faça pra você. Sim, 20 anos de casada e há 10 anos ela tinha um relacionamento fora do casamento. Nossa, e como você se sentiu com isso? Ai, heroína. sim <risos> acho que foi a minha... Eu vi que é dom de Deus mesmo, assim. É o que Deus tem pra nossa vida.